a natividade de Nossa Senhora. Nascimento de Nossa Senhora. Celebrar o nascimento de Maria, significa celebrar a nossa salvação. Porque essa foi a escolhida por Deus para fazer parte do projeto da salvação dos seus filhos. Maria fez parte do projeto de Deus. Deus. Então, comemorar hoje o nascimento de Maria é seguir os seus exemplos. Pegar o exemplo de Maria como mãe, o exemplo do sim de Maria, aquela que disse para o Senhor, faça de mim sua serva, estou à sua disposição. Aquela que soube conduzir o seu filho até o pé da cruz, aquela que ficou aos pés da cruz chorando, pelo seu filho, mas soube conduzir como uma verdadeira mãe, como uma verdadeira colaboradora dos projetos de Deus para a salvação do mundo. E nós sabemos que, mesmo antes de Santa Ana conceber, de ficar -se grávida de Nossa Senhora de Maria, ela já era escolhida, ela já foi escolhida. Deus escolhe para nascer num lar de um casal voltado para Deus, para ter uma família, verdadeiramente uma família de Deus. Foi ali, naquele lar, que Deus escolhe para que Maria nasça. E nós vemos, né, na Natividade de Maria, nós vemos como são os caminhos de Deus, aonde Ele vai buscar... Uma menina de família humilde, simples, não foi buscar em nenhum reino, não foi ali que veio a mãe de Jesus, para que tivesse o ventre do seu filho, ele foi buscar naquela família de humildade, naquela família que era voltada ao verdadeiro Deus. Não foi nenhum reino, nenhum lares bonitos, nem naquelas pessoas é, importantes da época, foi num lar simples e humilde. Aonde ele foi buscar o Sacrário Jesus e Maria? Hoje nós comemoramos o seu aniversário, mas é aquela colaboradora nossa que nos dá o exemplo e nos ajuda também a seguir essa caminhada de salvação. Foi ela que fez isso aí conosco, né? Rumou, projetou, ajudou a projetar o caminho da nossa salvação. Por isso Paulo fala nessa carta que aos romanos que fomos predestinados. Por que fomos predestinados? Fomos chamados a fazer parte da família sagrada, da família de Jesus, Maria e José. Fazemos parte dessa família, dessa que hoje nós comemoramos seu aniversário. Eu brincava lá atrás com os ministros. Ele deve estar fazendo dois mil e trinta e poucos anos, Maria hoje, né? Mais ou menos, calculando, sim, do nascimento de Jesus, a idade que ela tinha. Né? Não sabemos o certo, mas mais ou menos. Mas não importa. O tempo do nascimento dela o que importa é o exemplo que Maria nos deu e quem foi Maria em nossa vida, aquela que colaborou com a nossa salvação. Apenas de muitos irmãos que desprezam Maria. Maria não foi uma mulher qualquer. Maria era aquela escolhida por Deus. Antes de ser nascida, ela já era a escolhida. Então, todos aqueles que se tornam justo com o exemplo dessa Sagrada Família, com certeza um dia vão glorificar junto a Deus no reino. Levamos o exemplo de hoje do nascimento de Maria pelos ensinamentos que ela nos deixou. Por a mãe que ela foi, a esposa que ela foi, aquela criatura que soube acompanhar o seu filho, sabendo quem Jesus era, fazendo o seu papel de mãe. E o evangelho de hoje nós vemos aqui Falando da história de Jesus. Todos nós temos uma história. Jesus também tinha dele. Eu, meu avô, veio da Itália. Então, meu bisavô, tataravô, tudo. eu tenho essa história. Eu sei de onde veio a minha descendência. Todos nós sabemos aqui. Minha descendência veio de lá, tataravô. da onde veio teu sobrenome? Veio tá assim, assim, assim. Todos nós começamos a relembrar, lá de trás, pegar a nossa descendência. Cataravô, de bisavô e, e assim por diante. Jesus também tem essa descendência. Ele é da linha, das promessas feitas a Davi. Portanto, segundo a carne, era filho de Davi. Quer dizer, filho da descendência de Davi. Filho da descendência. Nós sabemos que Jesus... É o Filho de Deus, obra do Espírito Santo. Embora né, seu nascimento exclua a obra do, do, do homem, mas, juridicamente, o Filho de Davi, através de José, fisicamente, José é seu pai e ele faz parte dessa humanidade. José é o pai adotivo. Ainda bem que o nosso Papa... Papa Francisco escolheu esse ano para ser o ano de São José. José era meio, é meio esquecido pela igreja. Olha a importância também que teve São José nessa sagrada família. E às vezes é meio esquecido, não tem, às vezes, um lugar de destaque na igreja. São poucas igrejas que colocam São José em lugar de destaque. Nós, às vezes, esquecemos da importância que foi São José. Qual homem sem fé que ouviria de Deus é obra do Espírito Santo? Essa menina não te traiu. Essa criança é obra do Espírito Santo. Para aceitar isso aí, tinha que ter muita fé. Nós, os homens de hoje, os machão de hoje, jamais aceitariam um negócio desse. São José, na sua humildade e na sua fé, Aceita ser o pai adotivo. Acredita em Deus, tem fé e acredita. Porque ele faz parte também da obra da salvação. Por isso que São José também precisa estar esses né? Porque ele assume Jesus como seu filho. E nos dá também o direito de ser, fazer parte dessa irmandade. Fazer parte da sua família. Então, hoje... É um dia, sim, que, que a palavra está nos deixando uma mensagem muito rica. A mensagem do nascimento de Maria, quem foi Maria para nós, e a história de Jesus, da onde Jesus veio, como foi a sua descendência lá de Davi, onde Deus já tinha prometido pelos profetas que vinha da descendência de Davi. E São José era descendente de Davi. Por isso nós falamos... E Jesus veio, porque José assume Jesus como seu filho. Então, a grande figura humilde de José, de aceitar Jesus como filho, veio através da sua fé. Meus queridos, minhas queridas irmãs, nós temos que ter essa confiança em Deus e a mesma fé que São José tem. Só quem está disposto... A franca obediência, a obediência de Deus sabe ouvir o que Deus tem para dizer. Como José, com a sua fé, soube escutar Deus, o que Deus, o que Deus queria dele. Quando nós estamos meio perdido na fé, é porque não estamos nessa obediência e não estamos escutando Deus direito. Temos que procurar ouvir Deus, como José. Neste momento, soube ouvir a Deus pela sua fé, sua fortaleza de fé, escutou a Deus o que Deus queria dele. E Deus quer algo de cada um de nós. Pegamos o exemplo de José para ouvir sempre aquilo que Jesus tem para dizer para nós. Levamos a mensagem de hoje, do exemplo de Maria e do exemplo de José. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.